Vamos, vamos mimir um pouco? vamos mimir um pouco É Tá Perfeito Vamos pegar essa cra... acho que eu fazer uma, uma achada, uma pica Sai fora Plau Vou deixar eles aqui no lugar do... Acho que a pena eu não vou precisar, né? Mas se eu for precisar, eu vou deixar aquilo lado. Eu gosto de arrumar meu inventário, mano. Eu não vou de deixar todos desarrumado porque depois na hora da briga eu morro. É mesmo, é? Nossa, velho, esse som... Nossa, esse som em 8D, cara, tá me dando uma agonia. É mesmo, é? Porque eu nunca joguei com fone, velho. A única vez que eu joguei com fone eu tava falando com uma pessoa. É mesmo, é. CHEGA! Então eu não tava nem prestando atenção. Mas olha essa merda aqui, ó. Olha o passo. Olha... Porra, velho. Que agonias do cacete. É mentira! Dá umas pedras. Dança, gatinho. Dança! O que aqui, é vendo? Eu vou sair dessa vila... Porque eu não sou bobo de ficar aqui, mas que eu já vi que aqui tem perigo. Perigo! sabe hein, velho? Tá porra, menor! Tá porra, menor! Speedrun de pegar comida. <risos> Fome é, ele olhando pra minha cara, velho. Ele já sabe o que, que vai acontecer, né, velho? Cadê o outro? Cadê seu irmão? Tô morrendo de fome. É mesmo, é? Uma hora de vídeo, eu tô nem brincando, não, velho não eu tô brincando não, mano. Eu vou editar uma hora de vídeo, velho. Mentira! Eu tenho que pegar carvão, né, mano? Esqueci, velho. Eu só lembrei quando eu vi a caverna. Tem carvão aqui perto? Caralho, menor! A porra, menor! E lá vamos nós! Ah, meu Deus do céu. Ah, não. Não, não. Esse daí é o pior, pesadelo de todo, todo jogador. Oi, meu chapa. Esse demônio. Mas você tem ele, esse pá? Não? Putz, aí é fodeu. Tem só você, não? Tem você? É só você? Ô demônio, é só você? <risos> ah... <susurra> Ai, gente, ai, ai, meu coração, deu medo? É, bicha. Nossa, deu medo? Ele respondeu é, cara. Vai tomar no seu cu, filha da puta. Vai responder é pro demônio. Rapaz. É o caralho, filho da puta. Esse é meu patrão <risos> Mano, eu escutei o som do zumbi chegando mais perto, velho Eu me caguei na calça, velho Esse aqui tá muito... É. Também não faço milagre, né, querido? É, acho que o episódio vai acabar aqui. Esse episódio vai acabar aqui, mas eu vou continuar já com o outro, fechou? Esse episódio vai acabar aqui.